E aí, Dona Cássia, beleza? Beleza, tranca? Quanto tempo? Ah, xinga, mas não ofende. Puta falta de respeito. Oi! Já é a quinta <risos> vez hoje. Sério? Quem é? É o, é o mais maravilhoso de todos. Vixe Maria. É o Lucas? <risos> é o Zé? Não é tão maravilhoso quanto esse aí, não é tão maravilhoso. <risos> é lógico que é o Zé, é o melhor de todos. O Zé resolveu aparecer, você estava de férias? Tava trabalhando em outro lugar. Não estava de férias, Tava é. trabalhando em outro lugar. Ah, tem que... Agora é minha vez de pôr ordem no barraco. Botar ordem no galinheiro, Zé? É. <risos> chegou na fase. Chegou a fase do meu trabalho. Que bacana! É, agora, agora a polícia chegou. <risos> é, literalmente. Agora eu sou a polícia. E o que, que você faz com a polícia, Zé? Eu mantenho a ordem. Ah. Não é interessante? É interessante. É, a mudança antes, mas, na vida de vocês foi causada por mim. Mas antes não, ti, não tinha ninguém que, fica, que ficasse cuidando da ordem? Não. Oh. Ah, até que foi bem, então. <risos> É, ué. Antes precisava da força. <risos> e aí eu precisei estabelecer a ordem para poder manifestar a força. Eu estabeleci hum. a ordem e o tranca-rua vai lá expressar a força. Hum. Eu sou a ordem, o tranca-rua é a força. É Por isso que eu me apresento como a sagacidade. Olha... E é isso Muito bom Até a mudança no casamento de vocês Fui eu que tive que fazer Por que vocês? É? Porque eu sou a ordem hum. Tava uma desordem Ah nem f... me fale, Zé Agora tá com ordem Graças a Deus Agora tá assim, obedece quem pode e manda quem tem poder. Uhum. Não é? é? Então, liberdade e juízo. Graças a Deus. É aula do que hoje agora? Tu não sei, Zé. Pode ser macrobiótica ou pode ser desobsessão. Já estou com os dois abertos aqui. É de desobsessão. Ah, então já fecho aqui a macrobiótica. Então, para a aula de desobsessão, nós estamos falando do, de uns transtornos, né? Que podem ser confundidos com a obsessão. Nós falamos da a última vez falei com tranca. E agora podemos falar da amnésia. Tudo então, bem? Vamos falar, vamos falar de outra coisa. Falar de outra coisa, tá? Vamos falar do maior, do maior transtorno. Tá. O maior transtorno é a adaptação do ser a um sistema inapto a recebê-lo por exemplo, a acatisia não é um transtorno ah. é um efeito colateral gerado por um psicotrópico o ah. um transtorno compulsivo obsessivo não é um transtorno não é uma obsessão é um efeito colateral da tentativa do ser transtornar o seu meio Uhum. o ser vem com uma determinada configuração que é única não vai, não é padronizada não vai ser padronizada e é, é feita uma tentativa de padronização dos padrões sim pois verdade. houve uma crença de que quando os processos são padronizados eles são mais produtivos e a tentativa de padronização do indivíduo gera no próprio indivíduo uma tentativa interna, uma ânsia por algo novo. Ah. E o transtorno é um efeito colateral instintivo que funciona como resposta a essa tentativa insuficiente ou inconstitucional Uhum. incoerente de moldar o ser a um padrão único externo. Uhum. Então, mesmo os transtornos que dentro da Organização Mundial de Saúde são aceitos como transtornos, não são transtornos, metafisicamente falando. Uhum. São características e efeitos colaterais de um transtorno inicial que se manifestam sobre padrões diferentes que, e esses padrões podem ser uh, quantificados e qualificados e podem receber nomenclaturas. Sei. Mas o transtorno é um só. Uma adaptação do ser ao ambiente. Uma tentativa de uh, buscar uma aceitação e até mesmo uma sobrevida para sobreviver a um ambiente que não recebe o ser como ele é. E esses padrões, José, ele vai variar de ser para ser por devido às crenças do, do mesmo? Ou a pessoa já vem, digamos, com uma predisposição a isso? O ser vem com uma certa configuração. Sim. E essa configuração, ela, ela é... Um, submetido a uma adaptação ao ambiente Correto Essa adaptação Gera Adaptações no ser Por isso que ele precisa De um tal de transtorno né? Transtornar aquilo ah, Que interessante não, Ele precisa da adaptação uh -huh. Ele faz a adaptação Mas ele, essa adaptação não se sustenta Porque isso. como dito no início não é, O ambiente não é apto A receber aquele ser Correto. Eu não estou dizendo que esses processos não podem ser congênitos. Eu não estou dizendo que esses processos não podem vir com, vir com o ser. Ah, Entende? Entendo. não estou dizendo que os processos não podem ser ah, biológicos. Entende? Não estou dizendo Sim. que o ser não pode ter uma disfunção ah, cerebral e, com isso, Através de uma análise clínica. Através de uma análise ah, com um ser, com uma especialidade dentro da neurociência. Uhum. E também uma análise clínica por um psiquiatra. E também uma análise clínica por um psicólogo. E também uma análise ah, metafísica sobre um estudo metafísico de alguém que se dispõe a executar esse tipo de análise com responsabilidade. Dentro Sim. desta interdisciplinaridade, eu não estou dizendo que os processos não podem ser fisiológicos. Eu estou dizendo que, mesmo com padrões fisiológicos, o ser tem um agravante sistêmico que faz com que ele gere um transtorno. Compreendo. E esses agravantes geram esses padrões que transtornam essas regras do ambiente sobre pressão, repressão e disfunção, exclusão, minimização e negação do indivíduo que está ali se apresentando como um ser, aonde o ser é problematizado o tempo todo. Por exemplo, uh, a, foi falado sobre a catisia lá com o Tranca, né? Sim. O tranca, filho da puta, sabia que a catesia é um efeito colateral gerado por um químico, que inibe uh -huh. a, a recepção uh, de, um, de uma outra substância, tirando, assim, a capacidade do ser de ficar tranquilo. Entendeu? Entende? Entendo ele inibe uma interação em um neurotransmissor e o efeito colateral dessa inibição desta transmissão é um processo que é dado como acatesia mas é um efeito colateral de um psicoquímico psicotrópico uhum. psicotrópico uhum. ele sabia disso, mas ele ficou quieto que isso servia de exercício para a escola iniciática Hum. É, vocês têm que questionar a gente. E você também foi induzida. Porque a gente quer uhum. pessoas que nos questionem. Uhum. E houveram questionamentos. Isso foi genial. Uhum. Mostrou que o trabalho está sendo um feito. Que as pessoas não olham o um nome bonito e acreditam a ferro e fogo. É. Entendeu? Sim. Isso foi usado como exercício da escola iniciática. Agora, o exercício é observar hum. esses padrões e esses transtornos que são objetificados e são usados como ferramenta para exclusão, minimização e negação dos indivíduos. O mais comum hoje em dia é o tal do TDAH. Né? Uhum. Que bosta. Onde né? o ser onde o ser tem uma configuração e o ambiente não é preparado para receber aquele ser. O Zé, desculpa, o TDAH é aquele da hiperatividade? Isso. Ah. O ser tem uma configuração única e o ambiente não é preparado. Então o ambiente, como não pode ser julgado, questionado, subjulga o ser estabelecendo a ele um rótulo. Onde, na verdade, o ambiente teria a responsabilidade e tem a responsabilidade de lidar com aquele padrão inibindo, cuidando, amparando, não gerando a necessidade de padrões transtornáticos, né? Transtormáticos, né? Essa palavra nem ah. existe, mas é um transtorno da temática, então a gente inventa. <risos> é, não existe, a gente tem que se virar, né? Porque o ambiente é uma bosta, a linguagem é, é também passa uma certa limitação. Então, a Sim. obsessão, em muitos casos, vem da imposição de um rótulo sobre um padrão que o ser tem e que é único daquele ser. Por exemplo, eu já vou deixar você falar, tá bem, minha querida? De boa. Esse menino, se fosse ao médico, seria diagnosticado com TDAH. Ele não estudava. Ele não entendia bolhufas do que a professora dizia, porque o jeito dele pensar era diferente. Até hoje ele não escreve direito. Uhum. Mas é inquestionável sua inteligência. Uhum. Mas é porque ele literalmente ligou o foda-se, ele sobreviveu a certos traumas cognitivos que ele teria que lidar para resolver isso. Ele usa essa capacidade e essa diferença dele para exercer com maestria o que hoje ele faz. Quer ser médium? Entendi. O resto não precisa, porque senão vai fazer muito sucesso. Né? <risos> então, é o jeito dele. Mas se ele fosse rotulado, ele seria obsediado sistemicamente, culturalmente, Yambi, e pela tribo, como um ser doente? ele teria sérios traumas iria desenvolver outros tran transtornos com o tratamento inadequado do ambiente e de certas pessoas. aqui Isso não é uma crítica aos profissionais da área. tá? Isso não é uma crítica às entidades ou aos estudos que estão desenvolvendo o mecanismo e tudo está evoluindo muito bem. Esse é um exercício de reflexão, não só para você nessa aula, mas para as pessoas que vão ouvir, porque esta aula será disponibilizada. Então, são os primeiros passinhos pequenos para uma nova visão do que é obsessão. Uma nova visão do que é um transtorno. Uma perspectiva metafísica que não corrompe, contrai, contraria, ou ah, vai contra qualquer padrão de lógica da medicina, ou de qualquer tipo de estudo da própria psique. São contribuições sobre padrões comportamentais em prol de uma leveza e uma recepção da constituição de novas formas de pensar. Arrisco a dizer que a maioria dos grandes gênios que hoje são reconhecidos e nem tanto foram nas suas épocas, seriam diagnosticados como seres transtornados hoje. Não é? Concordo, Zé. Até foi bem discutido isso há um tempo, né? Que há muitas crianças tomando antidepressivo, né? Mas a criança só estava sendo criança. E aí eram diagnosticadas com esse TDAH. E aí a pois criança é. nem podia se expressar. Imagino que isso a longo prazo não causa, né? Pois é. É adulto, a culpa é do adulto. E se o adulto olha só, a culpa é do adulto responsável pela criança. Aí uhum. o adulto assume que não entende e procura um profissional. Aí vem uhum. o profissional e diagnostica isso. Uhum. Diagnostica, né? Isso o tranca. Como sabia que a Catesia não era <risos> o que era, estava sendo apresentado. Ele nem falava o nome para gente não zoar. Ele depois, ó. Oh. Safado, safado, safado. <risos> Mas imagina que você chega lá e o médium fala que a catisia é um, um, uma obsessão sistêmica, mesmo sendo do ambiente. Mas ele não tem culpa nenhuma, porque qualquer um que tomasse aquele psicotrópico. Hum. Teria catisia. Você, o menino, qualquer um, qualquer aluno aqui. Hum. Então é um padrão diferente Entendo Já é um exercício ah, O próprio curso já é um, um ponto de análise O próprio curso já é uma proposta à reflexão Com certeza Então é isso, a gente pode fofocar agora Como está a família? <risos> Estão todos bem, eu acho <risos> Só tem um na sua família? Pois é, então tá ótimo. Tirando eu, né? Eu também sou da família, apesar que família. tá todo mundo aqui muito bem assentado. Pois Zé, essa questão de família, qual a diferença de família e de familiaridade? Nenhuma. Família não é laços de sangue. Hum. Seriam pessoas que temos familiaridade, é isso? É a, a família é eleita. Tudo é duas escolhas. Você uhum. vem com uma sexualidade e quando você chega à maturidade, você escolhe de novo. Uhum. Tá? Você vem com uma constituição. Isso é inegável. Perfeito. Quando você chega à maturidade, você escolhe de novo. A, fa a família também. Você vem com uma família. Mas quando é você a chega a uma certa idade, você escolhe de novo. Quando você chega à maturidade. Foda pra caralho, né? É, muito. Mas aí você sai... Você sai desse padrão de imposição sistêmica. Você sai da obsessão por crenças e costumes que você não concorda. Pois é. E além de tudo, ainda tem que aguentar aquela crença de que a gente vai... Vai reencarnar e nascer na mesma família para pagar não sei o quê. É isso mesmo. Eu... eu eu gosto das pessoas que pensam assim, que pensam dever pra mim, né? <risos> Entende? É, eu vou ter que voltar pra pagar a dívida, vai mesmo. <risos> <risos> Entendeu? Ó, oh, minha vida tô, tá difícil, Zé. Eu vou ter que voltar a pagar a dívida. Puta merda, né? E você deve quem? Ah, eu devo pra você, realmente. Realmente. <risos> Você vai ter que voltar aí para pagar a sua dívida. Porque são as regras, né? São as regras, entende? Me não posso ir contra as regras. <risos> Tô brincando. Não tem dívida. <risos> gente. A coisa de dívida é tudo mentira. Tudo mentira. Poxa. É. O que você tem são acordos. E acordos podem ser renegociados. Uma vez que eles não foram baseados em um contexto coerente, justo. Agora, se você tem um acordo famoso. baseado na transparência, justiça, coerência, aí sim você tem dívidas até você sanar. Como assim? Um, você literalmente a uma e assume um grande acordo. <risos> Na Terra, esse acordo tem 18 anos. Sim. Entende? Mas dá uma engravida, né? Não é só é, dar uma... É já isso dá que mais conhecido, como, mais conhecido como filho? <risos> é, o acordo tem nome e chama ah. filho. Entendi. É unilateralmente um acordo de responsabilidade ah, compartilhada. Mas há uhum. responsabilidade, há acordo. Entende? Entendo. Ah, mas e se passa dos 18 anos? Aí não é sua responsabilidade. Mas há uma sensação de dívida. instintiva. É como criar um leão em uma jaula e não ensinar ele a caçar ou não deixar ele caçar. Quando ele é solto uhum. na selva, ele terá que aprender de maneira rápida. Ou então ele morre. Ou morre, exato. A sensação é a mesma. Somos todos animais. Então, por favor, gente, não fiquem obsediando seus filhos. Tratem eles um... como seres humanos. <risos> Perfeito. Abra a jaula. <risos> com respeito, com carinho, cuidado, amparo. É, por isso que a ambientação na infância é tão importante, né, Zé? Ambientação é uma ação constante a todo momento. O ambiente é, é um padrão dentro desta, que conjuga essa ação. Entende? Entendo, entendo, Zé. Então, agora vamos a um outro nível de análise. Tá. Somos seres, estamos no planeta Terra, não é? Sim. Como negar, né? <risos> pois é, como negar. Eu não gosto muito de ser contrariado, então o que eu digo tem uma certa lógica. Ah, bom saber. <risos> é, então... <risos> é... Fazer o quê, né? Não é? Então, nós somos integrantes do planeta. E o planeta tem uma certa responsabilidade conosco, através de seus representantes e estrutura. Somos filhos do planeta. E o planeta assumiu uma responsabilidade para conosco. Interessante, não é? É interessante. Então, esses padrões obsessores são extremamente obsoletos. Esses padrões são extremamente incoerentes. Esses padrões são extremamente maldosos. É uma maldade pegar alguém que não está bem e dizer que ele é pior. É... Entende? É uma prisão, né? Coloca numa é outra prisão. Agora, você pega alguém e fala: Não, tá tudo bem. Esse é o seu jeito. Nós iremos achar a melhor maneira para você viver do seu jeito e trazer o melhor. Isso vai fazer, vai, sabe o que isso vai gerar a pequeno, a, a curto prazo? Hum vai gerar uma não necessidade de certos seres virem com certas características e essas características julgadas como problemáticas para não necessitar dessa experiência de mudança. Oh. Oh. Entendeu? Entendi. Tudo isso. Agora é você refletir sobre isso e depois a gente encara as outras linhas obsessivas para poder dar ferramentas não só para você, mas para todos a lidarem com essa vida de forma melhor. Porque um cidadão do planeta precisa ter entendimento da constituição do mesmo para saber seus direitos. E o um cidadão que sabe dos seus direitos sabe dos seus deveres. E deixa acabar o trabalho da polícia do astral, mais fácil. É, perfeito. Um cidadão que sabe seus direitos e deveres, que cumpre seus direitos e deveres, pode cobrar, não é verdade? Pode. Gostou? Isso aí, gostei muito, Zé. Foda, né? Pode falar, puta merda. Puta merda é foda, Zé. Foi foda. <risos> tá, tá aprendendo. <risos> Está aprendendo, está aprendendo. Paz, até a próxima. Paz, até, Zé.